Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão Hoje o review do terceiro álbum do grupo Destiny Child, O álbum Survivor Survivor É o terceiro álbum de estúdio do grupo americano Destiny Child. Foi lançado pela Columbia em 24 de abril de 2001 nos Estados Unidos o álbum envolve a produção da vocalista Beyoncé e Junior hotten com produção adicional de Pocket e Tony, Cory Rooney e Mark de Feist. Apresenta os singles número 1, um, "Butch Litch", "Independent Woman", a canção intitulada "Survivor" e um cover da balada "Emotion". Dos nos estados unidos o álbum estreou em primeiro lugar na parada billboard 200 em 19 de maio de 2001 com vendas de 600 mil cópias na primeira semana o álbum ainda permaneceu em primeiro lugar por duas semanas seguidas na parada Billboard 200. O álbum recebeu duas indicações ao Grammy de melhor álbum de R&B e melhor performance R&B, mas só ganhou de melhor performance. O single Independent Woman ganhou o prêmio Top Hot Dance Max Single da Billboard Music Award de 2001. O single Survival ganhou o prêmio de melhor videoclipe no MTV Video Muse Award De 2001 O álbum recebeu críticas Positivas e mistas Survival recebeu uma pontuação De 63 de 100 No Metacritic com base Em 17 análises Indicando avaliações geralmente Favoráveis O álbum foi um dos mais vendidos na Billboard por um grupo feminino Na era de SoundScan. O álbum também foi uma das Maiores vendas na primeira semana na história da Columbia Records. Survival é o grande sucesso das 18 faixas do álbum. É isso aí galera, esse foi o review do álbum Survival do grupo Destin Child. Se você curtiu, deixe seu like e não se esqueça de inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.